Sou analista judiciário. Confesso que estou um pouco perdido, pois será a primeira vez que atuarei nas contas partidárias. Vou começar a fazer seu curso em julho e estou feliz. E yes, é, muito bom. Por ora, as minhas dúvidas são, as contas devem ser encaminhadas somente pelo SPCA ou pelo PJE também? Somente pelo SPCA.